Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. A pessoa humana tem sonhos de eternidade. Ela quer viver sempre, desde que nasceu. Se eu perguntasse agora a alguém, você gostaria de morrer? Certamente ninguém levantaria a mão. Creio que muitos já tenham ouvido falar de algumas pessoas com 80, 90 anos, dizendo o seguinte. Se eu tivesse forças, eu ainda faria isto, faria aquilo, e assim por diante. Nossos anos terminam, nossas forças se esgotam, mas os nossos sonhos, não. Eles vão para além de nossos anos. Temos dentro de nós sonhos que vão para além das nossas forças. Alguém que é maior do que nós plantou dentro de nós, no nosso coração, esses sonhos de eternidade. Jesus veio dizer que esses sonhos não são ilusão. Essa é a verdade mais profunda que celebramos na Páscoa. Jesus veio dizer para nós que cada dia mais de vida não é um dia mais perto da morte. Jesus veio dizer para nós que nós nascemos para a vida eterna. Nascemos não para morrer, mas para viver eternamente. Este é o tema do Evangelho deste Terceiro Domingo da Quaresma. Jesus oferece uma água que jorra para a vida eterna. A samaritana pede a Jesus, dá-me de beber desta água, para que eu não tenha mais sede. A samaritana representa a humanidade. A humanidade que busca satisfazer esses sonhos. E a festa da Páscoa, para a qual nós estamos nos preparando, é a festa da revelação desta grande verdade por Jesus. Cantada por São Francisco de Assis, quando ele disse: E é morrendo que nascemos